E aí Clã aqui de novo, hoje a gente está vindo com Little Nightmares 2, um puzzle funesto para PC e acho que para consoles, talvez. A gente vai jogar a demo deste jogo que foi lançado, quem quiser, está disponível na Steam para download, e vamos brincar e vamos jogar do começo ao fim, a é A gente tava tá muito ansioso para jogar e não aguenta esperar até fevereiro, falta um mês para o lançamento. Vamos lá! Muito bem, uma animaçãozinha esquisita, como na primeira versão. Aparentemente um corredor todo ondulado, partículas no ar. Tá aí o olhinho. Esse olho para todo lado no Hero Nightmares 1. Muito bem. Esse jogo não contém qualquer esse, Essa gameplay nossa não vai conter qualquer spoiler por Iron Nightmare 1. A gente está com esse personagem um menininho com um saco de papelão na cabeça A movimentação é simples né? Você consegue ir para frente, você consegue ir lá para o fundo do cenário, também correr Pegar objetos, agachar e andar devagarinho É macabro né? Esses televisores jogados no, no meio da floresta É bem bonitinho também Aqui já fazendo um parcou. Está cheio de coisa nojenta e moscas. Já chega a primeira. Cara, eu acho... O barulho é. parecia que tinha um... um curvo aqui do lado. Quase olhei para a janela. Ó, tem que vir agachado aqui. tá bem bonito. O 1 um era bem bonitinho Ali um saco de pessoas descansando e alguns mosquitos da Dengue Por né? causa da, da época aí né Cheio de sapato, dá para pegar o sapato ó, e arremessar <risos> Dá para interagir com os objetos, a maior parte das vezes dá para interagir com os objetos Provavelmente não agora, mas a versão final vai ter vários secretos então Vale a pena explorar bem. Oh, tem que ter cuidado porque existe a, o fim da vida por queda. Aqui está cheio de nojeiras. Parece uma armadilha, não parece? Vou lá pegar um sapato para testar isso aqui. Não foi necessário pegar o sapato, porque eu esqueci de pular A gente está atravessando este cabo Mas tá bom, tá bom Nosso primeiro puzzle, hein? Como alcançar ali, hein? Como será que faz? A movimentação é bem boa Então, não se preocupar isso. Tudo muito bem feito. Isso aqui é feito pela Konami, se eu não me engano. Essa é uma área acho que é introdutória, né? Oh, oh. <risos> não deu certo. Tá. Logo que a gente sai aqui, já tem que sair correndo. Vamos seguir tutorial. Vamos não tem que ir até o fim. Corre, corre, corre. Não é minha nossa. O deve parar por aqui. Vou continuar correndo. a gente vai subir por dentro deste tronco, oco é, Como eu disse, é, dá para explorar boa parte do cenário Não é um... não é bidimensional, né? Eu já cheguei... A primeira... Como é que chama isso? Alavanca? Manivela, é isso, a primeira manivela Little Nightmare foi o nosso primeiro. acho que um dos primeiros jogos a gente a gravar aqui no canal. Definitivamente esse pulo a gente não faz. Com calma, sempre pensando muito bem o que fazer. Quem acha que eu estou sendo assim.. acertando muito é porque tem os cortes, né? A gente faz uns cortes aí para não ficar muito comprido. Vamos lá. Mais sapatos? Um corvo. Ó, ver sapato aí. Tá, mais uma armadilha. Vamos testar a armadilha. Um sapato. Pô, uh, joguei pro lado errado. Ainda tá bem que tem vários sapatos. Beleza, hein? Por algum motivo este cabo ele é mais físico que o cabo anterior. Ok, tem uma armadilha de urso ali. Tem outra armadilha de urso ali. Uma nojeira dentro, deve ser tipo uma. Uma isca, né? Aqui deu certo. pegar o gravetinho aqui. Ó. Oh. Louco, hein. Vixe, essa área, hein. Vamos <risos> fazer o seguinte, tentar pegar esse graveto. Com cautela, até ah, tá, eu já achei a armadilha. Que legal, ó. as armadilhas encadeadas. Agora temos uma mapinha. Mesma coisa, não deu muito certo, não viu. Ah. Eu tenho certeza que uma ali não desarmou. A teve muita sorte, mas muita sorte Vamos continuar aqui Muito sinistro bosque. bosque ah. <risos> Isso não é bom, isso não é bom vaso sanitário é uma lixiraiada Provavelmente um dos inimigos aí que a gente vai enfrentar mora aqui. É, uma, é um ambiente que a gente tá, tem mais conhecimento né, de interiores. Tá. Dá para interagir com muita coisa. Não necessariamente as coisas são úteis que você pode interagir, mas pode interagir. Ó, tem umas coca cola ali, ó Vamos indo sem muito medo Dá uma olhada em tudo Aqui é a porta Esta demo tem 4GB, pra vocês terem uma noção Aqui tá fechada É um bicho morto ali. Beleza. Tipo uma música, uma caixinha de música. Rapaz, tem uma criança presa ali. Hein? Vamos libertá-la pegar esse machado aqui oh, Tá podre, vamos tentar achar outra coisa Rapaz Agora a gente tá armado, não precisa mais fugir oh. Gostei. Bichinha brutão. Vamos fazer apresentar a criança, ela nem vai ficar assustada, né? <risos> tá, tá em cativeira, chega um moleque com machado. Tá agora é tipo uma animação. Quantos dias será que ela tá ali? Uns então, desenhos. Mais de um mês, hein? É... Não conseguiu conter o mito. Não deve ter nada aqui. Por ser a demo, deve ter alguns limites. Vamos atrás dela. Parece tá. que alguém chegou Ok É estranho Por que eu pular, pular ali neles? O que é isso aqui? Tudo bem, guri? Um negócio aí no olho Pior caso de só que eu já vi Lá. Tá, esse menininho Lembra um... Alguém de outro jogo Talvez Chega aí Agora você quer cooperar, né? Muito esquisito o cenário, assim muito cheio de coisinhas, sabe? Vou dar uma exploradinha aqui, isso aqui parece que dá para, arrancar alguma coisa. Será que dá para? Eu não queria só concluir. Vamos tá, ter que subir com calma aqui escada. Com a DLC, eu acho que tinha uma DLC onde os, do Nightmares 1, onde os personagens, eles co cooperavam, né? Vamos lá. Então é o mesmo esquema é, Eu tô meio preocupado em relação aí ao dono da casa Tá, achamos a chave Fazer pezinho pra mim, vamos, só vamos. As coisas estranhas, parece mais um boneco do que é, um boneco bem escondidinho. Credos. O enchimento se mexe, que coisa horrível. Ó, oh, Dá pra sumir ali na, na escuridão. Oh, oh, pega a manivela, pega a manivela. É muito bizarro esse jogo. A gente bem que podia ter jogado o negócio. Tá. Vamos escalar as cordas. Ah! Beleza, consegui uma chave. Já vai dar para fugir com o Guri. Guria, não sei né, não dá pra saber. a criança, pronto, resolvido. As crianças vão fugir. E se eu cair aqui? <risos> a queda depende muito, viu? Depende do contexto. A queda. Olha, saímos da casa, que beleza. Ai, minha nossa, agora tem um negócio mar externo, isso não pode ser bom. As armadilhas e as gaiolas todas aqui. Ele tem esse barulho horrível. Olha a quantidade de pele. O bicho caça pra caramba. Criancinha fez... Shhh, então vamos andar em silêncio <risos> Quantidade de mosca, que nojeira O que ele tá fazendo, gente? Acho que ele tá tirando pena de alguma coisa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Socorre, vamos nessas carnes aí Corre, corre, corre O <risos> que será que tem que fazer? Já tem que sair disparado Vamos, Vamos proteger atrás das caixas oh, Não, não, não Coisa esquisita. <risos> e ele mesmo parece ser um dos bonecos. Não, olha só o enchimento saindo ali pela manga. Tá, enquanto isso. E agora? Wi-Fi. Vamos sair fazendo. Para segure, segure para dar a mão, ok. Oh. Oh. Vem, vem. Se não foi, eu vou Pega a mãozinha. Isso desigual aquelas mães ruim né tem um corpo ali o coração ó. o coração tá na boca o que, que acontece se ele nos escutar é um tirão mandar aqui no limite Aê Acabou a demo O que vocês gostaram? Legal, né? Mas O que eu achei mais aterrorizante Dessa Dessa descoberta que eu fiz hoje Não foi a Essa demo não, foi isso aqui ó 160 reais, tá? 160 mangos, mas se for bom igual a 1 beleza aí provavelmente vai ter mais DLCs, né? O 1 teve 3 DLCs muito boas é, foi muito divertido tudo e bom a demo foi tá muito legal se quiser testar só baixar e aí vocês gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, a gente joga jogos de Metroidvania e recomendações. É... Deixa o um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e responde se possível. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!